E aí, Gangue do Mar, tudo beleza? Que isso? <risos> pessoal gostou da sambadinha, então? Vamos lá para a nossa direção elétrica. O pessoal lá pirou lá no meu direct do Instagram, né, amor? Opa! Que... Mas é bem legal, diferenciado. É, eu fiz lá falando que eu ia colocar direção elétrica, que o meu amigo mandou lá de... Sei lá onde ele mora, acho que é Minas. Prefixo 35, <risos> Ivan. Ele comprou umas pecinhas minhas tal. Aí a gente foi desenrolando, desenrolando. Aí ele falou que tinha uma direção elétrica. eu falei, pô, mano. Eu não pensava em pô, não. Mas eu, esses dias eu tava vendo. queria. Mano, eu vou te mandar uma. Me mandou mesmo, ó. Me mandou de presente. Obrigado, Ivan. Deus te abençoe. E me deu um... Baita suporte ainda, me explicou tudinho do jeito que ele fez no carro dele, não sei o que, não sei o que. Vou fazer no meu, mas vou mostrar o suporte, padrão do garagem, né? Detalhadinho, de passo a passo. Se você tiver uma lixadeira, Bidon não tem lixadeira. Uma serrinha você consegue. Serrinha, aquela serrinha de ser Tem gente que chama serrinha, cegueta, um monte de nome. Certo? <risos> e uma maquininha de solda pediu não tem uma máquina de solda vai no seu vizinho fala ó oh, solda aqui aqui vocês vão ver como é simples mano é muito simples muito simples de que carro que é amor? essa que ele me mandou é do Nissan Versa Nissan Versa <risos> Nissan Marte e Etios é tudo a mesma linhagem tem pequenas mudanças mas é basicamente a mesma coisa mano você tá Você virando... um pessoal... tá virando Nutella você Tô. tá pegando não é no meu carro é no seu subiu ali subiu com o seu glory Builder assim ó <risos> Então é, tem um pessoal que, que eu já vi que colocou de 30 só que o de 30 parece um esmeril motorzinho <risos> desse tamanho. Não fica boa a adaptação. Funciona? Funciona. Só que ele é muito grande. O pessoal falou que é, é bom de usar em carro grande, caminhonete. Esses carrão grandão aí, sabe? Opala, que parece um. essas coisas aí. Beleza, não vou falar mal de opala, <risos> Aí, é louco louco, esse daqui é bem pequenininho, legalzinho. Tem um outro amigo lá do Rio, Giovanni, Giovani. que comprou de UP. De UP. UP. UP. Uh. Tem que ter um <risos> módulo junto, que ele é meio difícil funcionar. Eu também não sei, mas esse aqui é simplesinho. Diz que é simplesinho, ó. Simprão de tudo. E o menino me mandou já com o módulo, ó. Diz que tem que ligar positivo, negativo e pós-chave aqui. É isso, é a ligação. Vai? Olha só. foi, foi, foi Então aqui, pessoal, ó, já tá tudo no lugar, tá vendo, ó A única coisa que eu precisei fazer foi esse corte aqui, ó Tá vendo, ó Depois eu vou desmontar tudo e vou mostrar, ó Teve que cortar aqui e cortou aqui, ó Deixa eu ver se eu acho o um pedacinho ali, mano. dá um pausa aí, rapidinho Dá um pausa Vai? Vai Ó Esse pedacinho aqui eu cortei daqui, ó E esse outro pedacinho daqui, ó Aquele Nossa. ali ainda tá dobradinho, mas eu vou cortar ele fora. Só um pedacinho. Isso que teve que cortar do carro, certo? Só isso, Só isso. O que, que aconteceu, ó? Ela tá no lugar. Que aqui beleza. vai ter um motorzinho. E vai ficar escondida. Vai, fica dentro do painel. Não vai aparecer isso aqui, ó. Caraca. Aqui vai o um motorzinho, certo? Sim. O que, que acontece? Acho que todos que eu vi na internet, no YouTube. E olha como ele fica na frente, certo? Não, aqui é original. Aqui é do carro original. Ah. Tá tudo adaptado aqui, ó Mas eu vou desmontar tudo pra mostrar É só esse pedacinho Isso aqui O que que acontece? Os caras no YouTube, afasta um pouquinho pra trás é. Coloca o um motorzinho desse lado aqui, ó Ah, ao contrário O motor fica aqui, ó Aí o que que eles fazem? Tem que deslocar essa caixa de fuzil pra trás Fazer outro suporte Aí dá um trabalho desgraçado Aí o... Pô, tem que parar de falar essas coisas feias, né? É o cara comeu meu rabo. eu fiquei meio, meio sentido. Diz que ele foi assistir o vídeo com a filha dele e eu falando palavrão. Desculpa aí, irmão. Verdade. Prometo que eu vou tentar parar. Ó. O que que acontece? O Ivan, que me deu a caixa, me deu essa dica de colocar o motor pro lado de cá. Que só vai ter que cortar um pedacinho do, do painel aqui do, do carro. Mas é só um negocinho pequeno. Ficou muito bom. Certo? Certo. Aqui, ó. Encaixou nos parafusinhos Original, essa, essa borrachinha Aqui e essa travinha é do Negocinho original do carro uhum. Essa parte aqui Tá toda original, ali ó Tem duas cruzetas, tá vendo ó Tem uma cruzeta que vai lá na casa de direção E outra que vai aqui Usa duas cruzetas pra quê? Pra tirar a diferença, qualquer Diferença que ficou tortinho assim ó, Essas cruzetinhas tira Isso aqui você compra no, no desmanche, é baratinho Mano Qualquer desmanche de carro, você vai pagar 20 reais cada um. Chama cruzeta mesmo. Chama é, trizeta. Trizeta. Trizeta de caixa de direção. Vários carros tem isso aí. Hum. Esse aí o Ivan já me mandou. Entendeu? Aí aqui, ó, só emendar uma na outra, já era. Depois eu vou mostrar aqui também essa pontinha aqui como é que foi feita. Que é simples também. Agora vamos aqui, mano. Onde interessa aqui, ó. Hum. Aqui tá tudo original da caixa de direção do Versa. Sim. Aqui, ó, eu vou desmontar aqui pra vocês terem noção do que, que eu tive que fazer, ó. Quer ver? Ó, vou tirar aqui primeiro. Filma mais de longe, mano. Vou mostrar pro pessoal, legalzinho. Ó, aqui é parafuso original. Certo, ó. Esse aqui já dá pra tirar, ó. Esse daqui é original do Gol Quadrado. Esse pedacinho, ó. Eu queria tentar, sabe o quê? Medir aqui, ó Olha meu, assoalho, mas não que tem a coisa, a coisa mesmo, aqui. Ó Só para o pessoal ter mais ou menos uma base Se for usar a mesma caixa de direção Adaptada Com essas medidas o pessoal já consegue fazer, ó 20 centímetros, tem essa parte aqui Que essa parte é aquela barra de direção do Gol que vai até lá embaixo eu então, cortar ela com 20 centímetros aqui Certo? Sim. Essa coisa aqui, ó... Também é original do Gol. Que é a... A barra da caixa de direção. Será que eu tô explicando de um jeitinho legal? O pessoal vai entender? Acho que entende, né? Qualquer dúvida é só ver no Instagram do Qualquer Beleza. dúvida chama. Tá? <risos> <risos> ó. Esse daqui... Originalmente ele é assim. Ó. Que é da caixa original, ó Vou tirar aqui pra vocês verem Ó Ele é assim, ó Ele vem dentro aí cadê a outra parte? Aqui, ó Vou montar a caixa original a Caixa original tava assim, ó Assim E com esse troço aqui dentro E sair esse pininho aqui, dentro, aqui pra fora Aqui, ó Que é do volante do... Sim, você diminuiu ele, é isso Não, fui cortando Fui cortando até chegar nessas medidas. E aí, isso aqui eu só usei essa estria que vai aqui, ó. Isso aqui, originalmente, é assim. Ó. Ah, essa estria ah, entra aqui dentro da caixa. Outra coisa também que eu reparei nos vídeos que eu assisti, o cara soldou esse bracinho direto na estria. Entendeu? Ah, Do Gol. Entendi. Direto aqui, ó. Se funciona, eu não sei. Mas eu consegui... Veio na caixa essa estria... Ó. Adaptação corretinha, né? Ela encaixa aqui dentro certinho, certinho. ó. Certinho. Isso aqui vai encaixar aqui, certo? Certinho. Isso aqui, ele era originalmente assim, ó. Cortei aqui. Cortou. Ó. Cortei aqui. Pum, saiu fora. Ficou essa pistolona aqui, ó. Essa pinguela aqui. Ah, você só encaixou a outra. Ah, eu só encaixei a outra dentro. Cortei, encaixei a outra. Agora eu vou mostrar para vocês a medida. Porque se o cara comprar a mesma caixa de direção, hum. com essas medidas aqui o cara já vai ter meio caminho andado, ó. 10 centímetros. Hum. A estria aqui, ó, que entra aqui, certo? A adaptação que faz. É. Só cortar ela com 10 centímetros. Essa daqui eu já passei, né? Que é 20 centímetros, certinho. O braço da direção que... Ó. Esse aqui, que é o original do Gol, 23 centímetros, tá vendo? Ah, então... Ah, ó. 23. É só cortar essa, essa medida. Se o cara for usar a mesma caixa de direção, é só cortar nessas medidas que vai casar, filho. Não vai isso. ter conversa. Nossa, não teve muito, muita coisa para fazer. Aqui, ó. Outra coisa que eu vi também, os caras fazem o quê? corta isso aqui fora, E encaixa e faz outro suportinho Eu, por curiosidade, tentei colocar essa Buchinha que é a original Que vai nessa barra aqui, ó E foi perfeito Mano, casou Mandei pro Ivan Falei, Ivan, deve ter alguma coisa errada Porque tá muito fácil Aí ele falou Caramba, mano, você estourou no norte Estourei mesmo, ó Aqui tá travadinho, ó A caixa não se mexe Fiz um outro suportinho aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é só pra desencargo de consciência Porque depois que travar lá embaixo Travão. Tem essa, e tem mais dois aqui ainda Nossa, vai estar tá mais Então, mano, aí. ela não vai fazer força nenhuma aqui Ela tá travadaça, simples ó. Só fiz esse suportinho Já era, é isso Que legal Eu acho que é super simples Aí ó, vou montar de volta agora para explicar para vocês o que, que eu vou fazer Isso aqui vai aqui Que encaixa na estria, certo? Sim oh, Cara, entrou demais que que eu vou fazer? Vou soldar isso aqui aqui. Esse vai ser soldado aqui Depois eu venho com esse daqui Que é original do Gol Caraca, E soldo cara. aqui, ó Ah, ele certinho Entendeu? Montadinho aqui, ó Vou montar ele aqui tal. Ele e tal E vou fechar assim. de solda Vou dar uns pingos de solda pá, pá. Só para ele ficar travado na posição para ele não ficar torto Do... Quatro pinguinhos de solda aqui. Tiro, desmonto tudo, fecha de solda fora, aqui dentro fecho de solda. É isso. Caraca. Tá instalado, filho. Caraca, que top! É super simples, super simples. Só na isso na frente é caixa de direção original. Tudo original, não precisa nada, é só isso aqui. Que demais! Entendeu? Aí não precisa aquelas bombas de direção hidráulica, é. Correia, suporte, caixa... Tu, não, não precisa nada disso... Lá na frente está todo original... Colocando isso daqui... Lindo de bonito... Caraca, Bedu... Eu acho que deu para o pessoal entender direitinho, né? Acredito que sim... Se não um entenderam outro. qualquer parte dessa daqui... Assiste o vídeo de novo... E tenta entender... Se não entendeu... Aí... Só perguntar que a gente dá um jeito... Ou a gente grava outro vídeo... É verdade. Né? Tipo, se tiver bastante comentário, eu não entendi essa parte, é porque o pessoal não entendeu mesmo, né? É. Então, se não entendeu, a gente grava de outro vídeo. Mas, mano, é muito simples. Muito. Pra quem já é fuça no carro, vai entender. É, vai entender. Pedindo. É muito simples, muito simples. A galera, aqui. Aqui agora a maquininha de solda da SCS Ferramentas que me deu, né? Nossa, <risos> vou trazer a é verdade, bichona aqui, vou dar uns é pinguinhos de solda aqui. Aonde você vai soldar, moça? Aqui, Fica ó. Que eu falei aqui, ó. Esse pedacinho. É, vou dar os pinguinhos de solda. Depois eu desmonto tudo, arranco tudo fora E Caraca. pau Pau na máquina Caraca, que legal Simples, né? simples, muito simplesinho de fazer Ah, e tem outra coisa também que o pessoal fala Que em alta velocidade É meio perigoso Para carro, que os caras gostam de sentar o pé No México lá, né uhum. Então, diz que é meio perigoso que a direção fica bem molinha Mas depois que o cara costuma, Beleza, ou se não O cara coloca um botãozinho de tic-tac Ativa e desativa a direção. É. Na, na, no fio positivo que vai para a caixa. Ah, vou dar uma acelerada aqui. Desliga a direção. Vai ficar uma direção original. Caraca. Durinha e tal. Que top. Muito legal. Ligou o botão. Ela funciona o motorzinho aqui. O meu vai ter esse botão? Acho que não sei. Acho que vai, né? Esse aqui, ó. Eu não sei se esse código aqui tem alguma coisa a ver. Mas vamos mostrar. Da direção. Essa é a... Ó, Nissan modelo, não sei o que lá, não sei o que lá. Corporation do garagem Beleza. <risos> <risos> então, <risos> então o que que acontece, ó? Uh, tem... Esse é o módulo que veio junto com a caixa, certo? De direção. Ó, como ficou aqui e tal. A caixinha Mano, é só isso daqui. É irmão. isso. É isso. É só isso daqui. Ficou atrás do painel. Ó, da ó esse aqui mais é o módulo. Nada. É, esse aqui é o módulo de, que vem junto, certo? Certo. O plugue do, do motorzinho, ó, tá plugado aqui no motor. Vai aqui, ó. Certo? Certo. Progou. Esse plug aqui é um sensor que vai ali em cima. Já vem na caixa de direção também. Eu já vou plugar ali, só que primeiro eu vou explicar aqui. Ó. Aí você vai plugar ele aqui. Tem quatro pinos. Esse outro aqui tem oito pinos. Vou fazer um desenho aqui. Bem rapidinho. pera aí. Antes esse aqui, ó. Esse positivo direto da bateria... Vai ter dois plug igual aqui, certo? Ó. Positivo da bateria, negativo. Positivo da bateria, negativo. Esse plugue aqui, ó. Porque ele é meio chatinho de plugar ali. Só vou fazer um desenho aqui rapidinho, ó. Mostra aqui, mano. Hum. Ó. Ali, ó. Vamos, vamos imaginar que esse aqui é o plugue, certo? Ó. Ele tem oito pinos, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Ele é Aqui dentro, ó Ele tem oito pininhos, ó Vê se você consegue pegar aqui dentro mano. Aqui dentro, ó Deixa eu iluminar aqui pra ver Olha lá, tá vendo os pininhos? Oito pininhos Tem oito pininhos, é assim, ó Esse desenho é pra ilustrar pra vocês como é que é É assim, ó Tem oito pinos É esse pino aqui, ó esse aqui, ó Você vai ligar um pós-chave nele Pós Nossa, cabe? Cabe Pós-chave Vou fazer um h aqui Aí. Pronto, pós-chave E coloca um fuzil Fuzil De 30 Amperes Certo? É isso, tá feita a ligação nossa, só esse é fio. É isso. É isso. É só esse fio. Nesse plugzinho aqui, ó, só nesse primeiro. Só fio. uso o primeiro. Os outros eu não sei o que que é, mas só uso o primeiro que ele vai funcionar. Não. Super simples, super simples. A caixa de direção, eu me surpreendi. Eu achei que ia dar um trabalho do caramba, mas ó. Ficou muito Simplesinho, ó. Aí agora eu vou plugar aqui, ó. Vamos ligar o Re... pluguinho. Recapitulando aqui, então, ó. Esse pluguinho é lá da... da do sensor da, da casa de direção. Que já vem nele. Já vem nele. Já tá grudadinho nele, é certo? É só plugar. Ele vai ser plugado aqui, ó. Certo? Ó. Vamos lá. só plugar o bicho aqui, ó. Pluguei. Certo? Certo. Agora aqui, ó. Deixa eu pegar o volante. Ó. E ele cabe tudo adaptado certinho aqui, né, mano? Parece que foi feito pra ele. Atrás do painel é. do carro. Ó, aqui ó, tá desligado, ó. Ó, vou virar pra vocês verem, ó. Certo? não Tô fazendo uma força necessária pra virar a direção do quadrado, porque todo mundo sabe que é duro. Eu vou girar a chave, ele vai dar um estralo no módulo, vai acionar a caixa de direção. Escuta pra você ver. Chega bem pertinho para fazer o barulho. Ó, estralou, certo? certo? Funcionou? Não, tá molinho, ué. ó. Molinho, molinho, molinho. Ó, desligou, vai estralar de novo, quer ver? Ó, estralou. Ah, Ouviu? tá duro, ó, só pra vocês terem noção, ó, vou, vou ficar forçando aqui, aqui, mano, mostra aqui minha mão, ó. vou ficar aqui forçando, ó, na hora que ele estralar, você vai ver, ó, se pegar da mesma caixa de direção, dá para usar essas medidas que eu passei, se você, porventura, a, é, arrumar uma outra caixa de direção, usa o vídeo como ideia, como base para fazer no seu, entendeu? Sim. Como base, ó, é assim, assim, é sabe que funciona. Aí a parte elétrica eu acho que vai mudar, com certeza, né? Sim. Aí, entendeu? Mas, amor, serve pra todos os carros? Todos os carros. Não tem segredo, eu, né? Eu ouvi esses tempos atrás aí o pessoal falando que na, em caminhonete, Opala, esses carros que é mais pesado, sabe? é uhum. Caravão, Opala, caminhonete... É, esses carros mais pesados, né? Mais grande, Por causa Sim. do motor do Opala ser muito pesado. Essas coisas assim. Jeep. O pessoal costuma colocar do i30. Porque diz que esse motor aqui é bem maiorzão. Do ah, i30. Tá. Entendeu? Aí pra, pra esses carros pesados é aconselhado a fazer isso aí. Eu que achei... Que... Ó, eu sinceramente me surpreendi. Achei super fácil. Achei que ia me matar pra fazer. Fiz <risos> isso em um dia e meio, pô. Rapidinho. Rapidinho, tá funcionando. Sem pô. saber, né, amor? Sem saber. No escuro. Claro, com a bastante ajuda muita do Ivan que me deu a caixa, né? É isso aí. Ele me deu bastante dica como que ele fez no carro dele porque ele se matou lá para fazer e passou todas as dicas para mim. Fechou? Opa, é isso. É isso aí. Simples de bonito, carrinho funcionalzinho, ó, que lindo. Ó. Ah, e a, ah, pera aí, uma outra dica super importante. O pessoal fala que é meio perigoso em altas velocidades, por quê? Que a caixa de direção elétrica no carro original, ela tem um sensor de velocidade. Conforme o carro vai pegando mais velocidade, passa de 100, 120 por hora, a direção vai ficando mais dura. E nesse caso, nesse não Nesse caso, tem. não. Nesse caso, vai ficar mole. Então... O que o pessoal costuma fazer é o quê? Que eu também pesquisei sobre isso. Coloca um botãozinho tic-tac. para desativar só que gosta de acelerar, de dar uma brincada aí e tal, pum, mete uh, no tic-tac aqui no, no post-chave. Desativa... Desativa ela e ela, ela vira, uma direção, e ela vira ela? uma direção normal Original, durinha e tal Aí pra manobra Baixa velocidade, essas coisas Como a gente não gosta de acelerar <risos> Então a gente não vai fazer isso <risos> Fechou? Então é isso fechou é isso Espero aí. que esse vídeo ajude muito, pessoal Tentei fazer da melhor maneira possível Se vocês acharem que não ficou bem explicado Vocês reclamem aí no comentário Que a gente tenta gravar outro Pra mostrar mais detalhado Tá bom? Mas eu acho que ficou bem bonitinho o vídeo, né, amor? Bem é, detalhadinho. Sim. Todas as medidas. Vai. Olha aí, então, pessoal. Ó. O painel no lugar. Antes que o pessoal pergunte, né? Porque eu também perguntaria. E com o painel no lugar? Olha aí, ó. Painel no lugar não influenciou em nada. Amor, mostra bem aqui em cima, aqui, assim, ó. Bem aqui, aqui, ó. Olha assim, ó. Ó lá, ó. O motorzinho ali, tá vendo? Nada, não pegou em nada, não precisei cortar um, um pelinho do, do painel. Não precisou fazer nada do painel. Certinho. Acho que quando o cara da Nissan tava pensando em fazer isso aí, ele falou, vou fazer porque alguém vai querer pôr no quadrado e vai dar certinho. <risos> Tenho certeza que o cara pensou na gente. Eu acho que ele pensou no quadrado. Valeu engenheiro da Nissan, é nóis, hein? Achei que achei o a conheci.